Deus, da igreja de Barra Grande, amém? Glória a Jesus. Amém. Todas as coisas que pensamos e todas as coisas que nós damos prioridade como um centro, não é nada. Deus, Ele é o nosso centro. Deus, Ele é a tua e a nossa estrutura. Sem Ele, não podemos fazer nada. Sem Ele, eu não tá estaria com o microfone na mão. Sem Ele, não eu não teria forças para estar aqui, mas é por causa dele, por ele, para Ele são todas as coisas. E se você acredita nisso e você reconhece que o teu Deus ele é grande, levante as mãos e adore ao é Senhor. Aleluia ao teu Senhor. Thank you. So sure.